Para sintomas de estar encaverizado. Que? Mais, mais uh, rádiozinho. Você está procurando os vagalumes. Foram todos embora. É, não brinca. Tomou. Você vai encontrá-los lá. Ainda tentando salvar o mundo. Boa sorte com isso. Você sabe onde fica isso? Conheço a cidade. É longe? Não é perto, ainda mais a cavalo. Que? Vagalumes? Oh meu Deus. Se ah. Rapaziada. Oh, sobrou pro caverninha, tio. Quem são esses caras? Descobrir agora Sabemos hora, a hora da ação, tio Hora da ação Mas por onde é. que a gente vai agora? Vamos ficar espertos, simplesmente Que agora os caras são é Loki, não instalador não, tio oh, Meu Deus do céu Os caras já chegam de sniper Ó, ó, ó, ó, ó O Loki vai vir aqui oh, ele já tava ligado Ah, meu Deus, é machadinho Olha, tem machadinho, tio. Ó, oh, louco! Ah, isso é... Vamos machar esse lock, tio. Nossa, tio. Nossa! Nossa. Rapaz, os caras chegam voando. Mas ele da furtiva. De boa. Olha, já tem que remendar o braço do mano Joe. Nem começou a balada. Rapaz, aqui é longa distância. Ó. Oh. Vamos ter que bicar os caras assim. Ó, oh. ó, oh. ó. Oh. Oh. Pô, oh, meu Deus, eu nem tenho de mirar Aí é zóio, tio Olha o tamanho desse pistolador aqui Com mira e tudo mais Tem mais lock aqui? Bota a franja aí, seus lock Tem, tem lock aqui, tio oh, os caras dá a volta Vai achando que os Ô, oh, louco E aí, tio Beleza Vamos até agora que o jogo deu altas munições de preta Jogo, não faça isso 10 <risos> tiros de escopreta tio? Aí não, hein Ele, Pode ficar tranquilo que agora a gente tem escopreta pra dar E vender Pra qualquer tipo de lock Que se aventure Chegar no perímetro Cavernal olha oh, eles, eles vieram por aqui Tranquilo, visão spider Peraí, tio, peraí não borzinho não, hein? Ó, oh, oh. estão subindo aqui, na moral? É, ué ele já, ele já chega na voadora, tio. Não tem dessa não. Oh, peraí, jogo. Onde ele? Pô, ele já tá matando os caras, tio. E aí, tio? Oh, errei feio! Aí, ele. Sai da frente, L! Rapaziada, pintamos a parede, hein? A ele marcou ali quase que eu pego a franja dela, hein? Sai da frente, ele! Rapaziada, eu tava de boa ali, aí ele já tava furando o rim do Loki <risos> Tranquilo Visão Spider, os cara vai tio. calma Só tem que saber por onde agora Vamos pegar um, um, um local estratégico aqui Ó oh. Rapaziada, esco... oh, oh. duas escopetas a gente vai precisar, hein Uma em cada mão Será que a gente desce agora? Rapaziada, acho que a Caverninha não está indo pro. É, beleza, a gente deu a volta. Peraí, a gente voltou aqui. O jogo não tem como voltar. Aqui está trancado. Será que ele desce por aqui? Ó, ó. Rapaziada, ele vai chegar entrando. O que, que eu disse? Ah, escopetão, tio. Ai, ah, é bata dois junto. Bata dois, tio. Bata dois, bata dois. Bota os aí, bota. Bota, Tá, arranca frango, tio. Arranca frango. Pô, meu Deus, só tem mais duas balas da escopeta, hein? A escopeta de longe não causa tanto dano. Olha aí aqui Rapaziada, sorte que o nosso cameraman já mostrou o intruso. O que, que acontece? Vamos ter que pegar as outras armas aqui, hein? Ó, essa arma aqui, por exemplo, estamos com ela carregada até o talo. Oxega chegar já dando oi pra ele! Aí já cai, tio! Ai, ah, meu Deus! Pode derrapar tranquilo! Essa arminha é boa também, O Vou tiozinho, dá uma munição pra nós aí. Ó! Oh. o oh, louco, jogo! Oh, Joe! Imbecil! Ah! Oh, Ó! Ô, louco, Joe! Merda! Nossa! Rapaziada, varou! Varou o intestino delegado! E agora, tio? Vai ficar igual o Bolsonaro? bolsinho de cocô! Oh meu Deus! O que você quer que eu faça? E aí, joguei eu! Aí não, hein! Aí cai rapidão, tio. É só dar minha pro Joe. Vamos! Preciso que você puxe. Tá bom, tá pronto? Um, dois, três ah! Ah! Puxa! Vai até a porra do cavalo Rapaziada Nada engraçado. Mano, o Joe está furado. Não tô vendo vamos ter que encontrar o delegado. Beleza. Rapaziada, é, tá valendo ainda, hein? Tem treta ainda. Você pode cuidar da janela? Cuidar da janela? Ai. Ô, Joe! Nossa, vamos, vamos! Mexa-se! Oh, oh meu Deus. Nossa, ah, o cara tem escopeta, ah. jogo. Ih! Tá. Você fica aqui. Você cai esse imbecil. Claro, L. Rapaziada, a ideia foi boa. Aqueles que você matou eram meus amigos desgraçados. Ah. Pera aí, jogo. Uh. Oh! Aí você roda, hein? Sua. Ô, oh. oh, Joe Rapaziada, sorte que a Ellie tá ligeira aqui o Joe tá com umas tremeliques Meio sinistro pra tirar Ô, oh, Joe, aguenta aí, Joe Pode até escurecer Tá escurecer a tela Tô bem ah, Você não tá bem, Joe Agora vamos Bora, Joe, até o cavalinho Vamos até o cavalinho Rápido ah. Meu Deus, tá escurecendo. Você tá indo bem. Continue assim. Ah. Nossa, vem. Vem. Você põe em mim. Não. Bom, você consegue andar? Sim. Então ande, droga! Rapaz, espero, espero que não tenha mais Loki aqui, hein? Pelo amor de Deus. Vamos. Cadê o Pangarelzo? Lá está a saída. Joe, tá quase, Joe. Um vamos. Oh, Joe vamos. Oh, hey. Ao fim, ao fim. Hey. Joel. Oh, Atrás de você. Tem Loki, tem hey. Loki Ellie. A garota é Rapaziada, a Ellie picou tudo. A merda. A merda. Não! Dia. Rapaziada, a Ellie deu conta do recado em Joel. sorte. Me abrace! Isso, vamos! Olha, é bom você carregar o pente da sua arma, hein? O Cabernet contou. Foi seis tiros. Eu juro que quando tirar você dessa. Qual oh, foi o sete? Você vai cantar pra mim? Rapaziada, ele tá altamente profissional na mira, hein? Vamos. Vai pegar o cavalo. Tá. Hum. Consegue subir? Penseada. Pelo menos o Joe está em cima do cavalo. Sintomas de estar petrificado, mas a Ellie está ali. Acho que estamos seguros. Joel? O Joe! Joel! O que, que, que eu disse, ah, Tá, tá parecendo uma pedra! Joe, aqui! Acorda, acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar!